Se liga, soldado, que nesse vídeo eu vou mostrar para você, neste exato momento, como fazer o seu cadastro na PlayPix. Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como se cadastrar na PlayPix, ok, soldado? E antes de mais nada, olha só, não repara minha voz de gripado, peguei um resfriado nesses últimos dias, peguei uma chuva, na verdade, queria uma resfriadinha. Mas enfim, estamos aqui na luta gravando mais conteúdo para você. Bom, nos últimos dias, algumas pessoas têm me perguntado muito sobre a PlayPix, que é uma nova é, plataforma de apostas online que tá bombando no mercado, muitas pessoas utilizando, muitas pessoas gostando porque ela faz o saque, já cai na hora no Pix, né? Você coloca uma chave Pix, o saque cai na hora pra você em questão de alguns pouquíssimos minutos ou até menos de um minuto às vezes, então a galera tá curtindo muito Então eu vou mostrar pra você como fazer o teu cadastro Primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos conteúdos, ok? E outro ponto importante, para quem sempre pergunta, Júnior, você usa Playpix? Sim, eu uso Playpix, no meu caso, para fazer apostas de futebol real. eu tá, Os meus jogos de futebol real, inclusive na Tropa Milionária, nós temos o nosso grupo VIP de futebol real, eu utilizo a Playpix, ok? Só que dentro da Playpix, olha, vou compartilhar a tela do meu computador aqui agora para você. Tá aparecendo aí na tela, essa aqui é a tela inicial da Playpix. E como você pode ver, você tem tudo aqui dentro, ó. você tem joguinhos, é, é, é, aqueles joguinhos online, Spaceman, aquele joguinho do foguetinho que vai subindo, né, e você aposta, tem roleta, né, cassinos, então tem todo tipo de de, de jogo aqui para você se divertir Para você ganhar uma grana E também, por exemplo, futebol real Para quem gosta de apostar em futebol real Que aí já entra para mim também, tá? Eu já posso mais em futebol real Eu brinco de vez em quando em algum desses joguinhos Esse joguinho de pênalti aqui Eu brinquei esses dias para trás Eu até mostrei para vocês no meu Instagram Para quem não me segue, segue lá depois Spaceman também, já brinquei bastante aqui também Só que o meu forte aqui dentro é futebol real. Só que eu gosto da plataforma por quê? Porque o saque cai na hora, então isso é muito importante. Vamos lá, como é que você vai fazer para fazer o teu cadastro na plataforma? Então você vai clicar no link Vai estar aqui abaixo do vídeo para você aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, ok? Preste atenção. Clique no link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo para você, ok? Após clicar nesse link, vai aparecer essa tela aqui de registrar, ó. Vai aparecer é bem provável que apareça a tela aqui para você. Bom, não tem muito segredo a partir daqui, ok? Você vai colocar o seu primeiro nome, obviamente, ok? Então vamos colocar aqui, vamos fazer um fake aqui, ó. Ricardo. Gomes, e aí o nome de usuário, você tem que criar um nome, então vou colocar aqui, por exemplo, Ricardo098, uh, arroba. Não, acho que arroba não pode, né? 098 ponto. Aí você vai colocar um e-mail, tá? Deixa eu pensar um e-mail aqui que uh, meu que eu posso usar aqui. Ó. Tem um e-mail aqui que chama teste.dmp1.gmail.com Vamos colocar esse e-mail aqui como teste. E aí ele vai pedir para você preencher mais alguns dados, como você pode ver aqui agora. Olha só, vem aqui a moeda, você vai colocar a moeda brasileira. O CPF da conta, você vai colocar aqui o seu CPF, ok? O país, o telefone, você vai colocar aqui o seu telefone com DDD. Você vai criar uma senha, tá? Vai criar uma senha. Esse código promocional não precisa de preencher nada. E aqui você vai preencher esse botão aqui embaixo de confirmo que ele usa o acordo e clica em registrar e pronto a partir daí o teu cadastro na Playpix estará é, já feito ok agora eu vou logar na minha conta da Playpix aqui e vou te mostrar por dentro como que funciona e como você faz para fazer o teu primeiro depósito para você tomar noção vamos lá vou te mostrar aqui agora então pronto olha só fiz o login na minha conta aqui agora da Playpix como você pode ver eu tenho um saldo de R$ reais e centavos aqui neste exato momento eu vou te mostrar como que você faz para depositar é muito simples ok primeiro ponto é só clicar neste botão aqui olha escrito depositar aqui no botão depositar vai abrir a tela para você é muito simples e muito rápido e um detalhe lembrando novamente para você fazer o saque é super rápido tá você solicitou o saque na plataforma você fez sua grana solicitou o saque cai para você em alguns poucos minutos olha só abrimos a tela aqui de depósito tá então e aqui que você vai fazer primeiro passo vai colocar um CPF aqui tá então você vai colocar por exemplo o seu CPF Ok e aqui embaixo você vai colocar o número é, o valor do depósito que você vai fazer, ok? Então você coloca aqui o CPF, tá? E você vai colocar aqui o valor do depósito, digamos que seja 50 reais. Pronto, ó. Tá vendo o que aqui apareceu? Depositar? Basta você clicar em depositar, que vai gerar um código é, QR Code para você através do Pix, ou o um código para você copiar. Basta você entrar na sua conta bancária e fazer o pagamento via Pix, que em questão de dois, três minutinhos, o saldo já é atualizado para você utilizar aqui dentro da plataforma. Então é simples assim, beleza? Então é isso, soldado. Então fica aqui a dica para você se cadastrar aí na PlayPix, ok? Se você gostou do vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não se esquecer de acompanhar os próximos vídeos, ok? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!